Olá, esse é o vídeo de apresentação do módulo 1 da disciplina Educação, Mídias e Tecnologias. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho e neste módulo 1 nós vamos estudar sobre cultura digital, tecnologias digitais e formação de professores. O objetivo deste módulo 1 é compreender e discutir as modificações e implicações que a cultura digital e as tecnologias digitais trouxeram para a sociedade, para a escola, para o trabalho pedagógico e para a formação de professores, bem como conhecer as possibilidades e o potencial das tecnologias digitais para a formação docente e para a prática pedagógica. O que que nós vamos aprender neste módulo? Na unidade 1, nós vamos aprender sobre cultura digital, cibercultura e educação. Na unidade 2, competências digitais para a formação docente, unidade 3, educação digital, online e on-life. Unidade 4, cultura digital e tecnologias digitais na formação docente e na prática pedagógica. Então, quais são as principais ideias e conceitos que serão trabalhados nesta unidade 1? Então, o resgate do conceito de cultura, porque hoje a ideia de cultura e, se, e cultura digital estão entrelaçadas, então vamos fazer esse resgate. Vamos falar também sobre o papel do professor na cultura digital, a cultura digital e a educação, a educação para a cultura digital, nativos digitais e imigrantes digitais. E nós temos alguns autores que são importantes, que são os textos de apoio, é, a principal autora desse módulo 1 um é a professora Edimeia Santos, que tem um capítulo sobre a cibercultura em tempos de mobilidade ubíqua, o Alfred Maneve e a Bruna Damiana Reinfield e Magda Pichetola, que vão falar sobre a questão da cultura digital na educação. Na unidade 2, nós vamos falar sobre competências digitais para a formação docente. Então, as principais ideias e conceitos que serão trabalhados referem às competências necessárias para o exercício da docência, a matriz de competências do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB. Temos também uma atividade sobre a autoavaliação das competências digitais de vocês, no caso, a BNCC e a cultura digital, o currículo de referência em tecnologia e computação. E nós temos alguns autores também que são importantes para nós trabalharmos essa questão das competências. Temos uma, um material do CIEB, que são competências de professores e multiplicadores para o uso de TICs na educação. Nós temos também o um material sobre diretrizes curriculares para a integração das competências digitais na formação inicial dos professores. Nós temos também atividades sobre autoavaliação de competências digitais de professores. E a BNCC, com foco na competência 5, que trata da cultura digital. A unidade 3, vamos falar sobre educação digital online e on -life. Então, hoje nós temos alguns autores que tratam desse tema com relação à educação digital e online, que é do, conectada na internet, e nós temos também um conceito novo de on que nós fizemos nessa fronteira entre o offline e o online, que seria esse on -life. E um relato de prática também sobre a educação digital. Aí nós temos alguns autores que, que tratam deste tema, o, o Angel Pérez Gomes, que fala sobre a era digital, novos desafios educacionais, a professora Edméia Santos, que tem vários trabalhos nesta área, uma referência nessa área, que fala sobre a cibercultura e a emergência da educação online, sobre as especificidades de educação online como um fenômeno da cibercultura, e também um material da professora Eliane Slamer, que fala sobre o movimento online a dimensão ecológica das arquiteturas digitais de aprendizagem. Nós temos a unidade 4, que fala sobre cultura digital e tecnologias digitais na formação docente, na prática pedagógica. Os principais conceitos que serão trabalhados é aprender e ensinar na cultura digital, novas estratégias e novas perspectivas para a formação inicial de professores. É, as três fases da web, a web 1.0, que é o início da internet a web 2.0, que é o desenvolvimento, quando ela se tornou mais democrática, e a web 3.0, que é essa web inteligente que nós temos hoje. E também alguns dados sobre cibercultura, pesquisa e formação. Vamos explorar a, a, a quinta competência da BNCC, que versa sobre a cultura digital. E também nós temos uma, uma atividade muito interessante, que é uma tabela periódica para exercitar a criatividade, essa tabela tem várias dicas de ferramentas que vocês podem utilizar no seu dia a dia, com várias dicas de é, ferramentas e plataformas digitais. Os principais autores que tratam deste tema é a Kátia Morozov Alonso, que fala sobre o aprender e o ensinar em tempo de cultura digital, temos um material também produzido aqui por nós, da GEAD, é sobre as relações de ensinar e aprender na cultura digital, e também o um material sobre multiletramento com dispositivos móveis na criação de narrativas digitais na educação básica. Bons estudos a todos.